e o pé, encaixe o pistão na base e coloque o acabamento. Pegue o braço direito e posicione nos furos abaixo do assento e nas laterais do encosto.